E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui, seguinte, olha só essa imagem, vocês conhecem muito bem esse local. Dá então, um ligo no asfalto, tem que prestar atenção nos detalhes. Lembrando que das versões oficiais remasterizadas, elas não chegam nessa qualidade. E essa é uma versão não oficial remasterizada 2020, simplesmente está... Sensacional, eu joguei a versão Masterizada do... Eu lembro que até tinha saído Uma para Xbox 360, mas tem uma Playstation 4 Simplesmente não chega Nem perto dessa qualidade A gente vai assistir o vídeo rapidinho 4 minutos, vamos ver como é que tá Em outros lugares, eu vou dar o play aqui Ali é a casa do CJ Que incrivelmente Não existe No GTA... É... 5 Seria muito legal se tivesse a casa, mas morasse outras pessoas, né? Tipo, o CJ ficou ricão e vendeu. e Mas não, simplesmente tudo indica que ela foi demolida. Então vamos ver aí ó, ó os de... alguns detalhes. Mano, o asfalto tá muito lindo, cara. O asfalto tá muito bonito. Eu gostei demais. A qualidade tá absurda. Vamos ver se a gente consegue O carro também, tá legal É um carro do jogo, não né? um carro instalado Tá bem legal também Mano, se você pegar o jogo aí, tipo Jogar e olhar esse meu vídeo aqui Você vai ver que A diferença é absurda, mano Como eu disse, eu joguei recentemente aí no... Faz muito tempo que eu joguei Fiz até alguns vídeos usando O GTA San Andreas é... Originalzão, né Versão do PC, claro. Mas a primeira versão foi a do PlayStation 2. Jogo de 2004, se eu não me engano. Tempo pra caramba, hein? Muito de vocês sequer tinha nascido, cara. Mas eu acho um jogo de 2004. E. Bom demais, né, mano? Jogo bom demais. Mais famoso que o GTA 4 de 2008, né? Aí temos o GTA 5 de 2000. E 13, que já se passa 7 anos, e a Rockstar vai remasterizar para o Playstation 5. Avançaram, hein, tá? Rockstar? Rockstar. Engraçado que o GTA V saiu, na, saiu é, no final da geração passada. Mas no final dessa geração, a Rockstar não quer GTA 6 ainda. Ó, essa aí é a parte, aquela parte do campo, né? Ó o CJ, cara, tá redondinho, não tá quadrado o CJ. Ele tá... Tá beautiful. Caraca, mano, que porradão, velho. Olha isso. Das, das outras vezes que eu trouxe aqui no canal eu o cara tinha usado carros instalados Você ver que aí nem ó a noite vamos ver a noite Cara, a luz no asfalto é bizarro, mano. Parece que o asfalto. Algumas texturas ali. Dá pra ver que não tem tanto assim. Tem diferença, mas não tá tão realista, né? Mas o asfalto, mano. Você vê a luz batendo assim, ó. Olha lá, ó. Nas faixas. Tá muito, muito legal, mano. Muito legal. Ó. Seguinte, vídeo curtinho. Tem outros vídeos aqui se você quiser assistir. Ó, esse aqui tá bacana, hein. É... Tá legalzinho esse aqui. É um minuto só. Um minutinho de vídeo. Vamos assistir ele, vai. Eita, moleque. Tá mais... Um minutinho, hein, galera. Só. Dois, na verdade. Mano, que isso, velho Você viu que um deixa mais claro, o outro deixa um pouco mais escuro. Tá... tá muito louco, mano. Olha isso. Parece que deu uma lavada na cidade, assim, tá ligado? show! show. Ficou muito louco. Olha aí a parte do deserto, cara. A parte do deserto. Caraca, essa moto é gigante, hein, velho. Olha o CJ como é que fica nela. Tudo bem, é uma réplica de uma Harley, mas, ó, na água... água tá legal também. Caraca, essa água aí parece estar tá de barrenta, mano. Pura, né? Vermelhada, ó. Olha isso, mano. Legal essa masterização que a galera faz, né? Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo de Sandras aqui no canal. Se gostou, deixa o seu like, compartilha. Se inscreve aí. Até a próxima e fui!